A Zildjian completará 400 anos em 2023. É claro, por muitos anos a fabricação de pratos foi artesanal. Desde a abertura da Zildjian USA há mais de 90 anos, modernas técnicas de forja e usinagem foram implementadas. E quando a tecnologia não existia, ela foi inventada. Desde então, a Zildjian revolucionou os processos e desenvolveu maquinário, ano após ano. A Zildjian criou e transformou a fabricação de pratos de bateria em todo o mundo. Por isso, os pratos Zildjian têm a melhor padronização e sonoridade do planeta. Somente esta moderna tecnologia poderia produzir uma linha de pratos com a linha iFamily, pratos de liga B8 com sonoridade super contemporânea, padronização impecável durabilidade e a qualidade que se espera de um prato Zildjian. Ainda por cima, estes pratos têm um preço super acessível, se transformando assim numa excelente opção para bateristas que estejam montando ou melhorando seu setup de pratos. Confira o som. Gostou do que ouviu? Então, acesse o site www.zildian.com.br e venha fazer parte desta incrível família a Zildian Eye Family.